Olá, eu sou Stanley e falo da cidade de Camusim e estou com vocês no Projeto Capoeira Nosso Patrimônio. Eu pratico capoeira desde o tempo de criança e a capoeira me ajudou muito no desenvolvimento é, como pessoa. Aprendi muito da cultura brasileira e aprendi muito como esporte na capoeira. Obrigado ao Projeto Capoeira Nosso Patrimônio.